Passas a vida amargurada, Dás voltas e mais voltas na cama, Queres um novo topo de gama, Mesmo que acabes de panada. A vida é curta demais para perder-se assim. Ajuda-os sem abrigo, a família, teu amigo. Viver não é só ter bons bens materiais. Viver é acordar aprendendo cada vez mais. Viver é saber dar e receber dos demais. Viver não é ser egoísta como outros que tais. A vida é curta demais para perderes assim. Ajuda o chão e abriu a família. Teu amigo, vive, revive sem medida. Acorda e curte a vida, dá-lhe por adrenalina antes de um bom carro. Um telemóvel caro, estuda, aprende mais. Tu queres sentir-te alguém, acolhe, para o oh bem. Consumo uma treta que te leva à sarjeta. A vida é curta demais para a perderes assim. Ajuda-os sem abrigo, a família teu amigo. A vida é demasiado curta para se desperdiçar. A vida não é apenas pensar o que comprar A vida deve ser aproveitada, usada. A vida é algo para o qual foste uma abençoada A vida é curta demais para a perderes assim Ajuda ao sem-abrigo, a família teu amigo. Dá valor ao que te rodeia, mas sem perder-se a estribeira e rede ao que te chateia. A vida é curta demais para a perder assim. Ajuda ao sem-abrigo, a família teu amigo. Vive cada minuto, sempre com muito furor Aproveita cada segundo com intenso vigor